Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou ensinar como criar e restaurar backup do banco de dados do CEAP. É muito importante proteger nossos dados, principalmente quando precisamos formatar nosso computador. Então acompanhe o vídeo até o final para aprender como fazer isso corretamente. Antes de começarmos, vamos entender por que é tão importante criar um backup do banco de dados. Quando fazemos isso, estamos protegendo nossas informações de possíveis perdas ou danos causados por falhas no sistema ou por ações mal intencionadas de terceiros. Além disso, um backup pode ser muito útil em emergências, como quando precisamos formatar o computador. Para criar um backup do banco de dados no CEAP, você precisa acessar o módulo desejado, simplificado ou projeto, e no menu Serviços, clique em Cópia do banco de dados e siga as instruções para iniciar o processo. Aguarde a mensagem informando que foi criado um arquivo .sbk na pasta backup, localizada no diretório padrão do CEAP. Agora, é hora de salvar esse arquivo em um local seguro, como um pendrive ou outro dispositivo de armazenamento externo. Lembre-se de escolher uma pasta fácil de encontrar e que possa ser acessada em caso de necessidade. Depois de formatar o computador, reinstale o CEAP executando o programa como administrador. Escolha o um módulo que deseja restaurar, simplificado ou projeto, e verifique se os relatórios estão vazios. Em seguida, vá ao menu Serviços e escolha a opção Restauração de banco de dados. Inicie o processo e aguarde a mensagem de confirmação. Dependendo do tamanho do banco de dados, esse processo pode levar algum tempo. Por fim, verifique se as informações foram restauradas corretamente, conferindo os relatórios de cliente e elaborador. Se tudo estiver certo, suas informações estarão salvas e protegidas novamente. Dicas extras Faça backups regulares para manter seus dados sempre atualizados. Salve os arquivos em mais de um local, para garantir que não sejam perdidos em caso de problemas com um dispositivo. Considere criptografar os backups para aumentar a segurança das informações. Espero que este tutorial tenha sido útil para você. Lembre-se de sempre criar backups do seu banco de dados para garantir a segurança das suas informações. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe seu comentário abaixo. Não esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdo como esse. Até a próxima!